Fala galera, beleza? quem fala é Matheus Bom pessoal, hoje o vídeo vai ser bem normal, vai ser igual ao que eu fiz da Rosé Mas explicando melhor é, sobre o solo da Lisa e sobre nossas expectativas com isso E o que os fãs estão pensando sobre isso Então, já vai deixando o um like, se inscrevam no canal porque isso é muito importante Então, bora pro vídeo Bom pessoal, muitos fãs se perguntam qual, é, cadê o solo da Dissu? Cadê o solo da... Que antigamente falava que era o solo da Jenny, Cadê o solo da Rosé? Mas nunca se perguntaram cadê o solo da Lisa? Mas, gente, é, as minhas expectativas do o solo da Lisa estão bem baixas Porque, tipo assim, é, eu acho que solos, é, por exemplo Eu acho que eles vão dar solos pra quem é mais a parte vocal, sabe? Eu acho que, por exemplo, você sabe muito bem que o mamu teve as meninas que vieram solo A Hawassa, a Solar e a Monbiu E eu não vi solo nenhum especial da Monbiu eu acho que isso é uma decisão dela e da empresa, se ela quer debutar solo ou não Foi igual a, a Ioa, Ioa, do Oh My Girl Que meio que a empresa perguntou pra ela se ela queria debutar solo no grupo Só que ela falou assim, não estou preparada E tipo assim, a empresa fez ela ficar preparada, treinou ela e ela foi E a música Bom Voyage foi um sucesso, sucesso, sucesso E fez o grupo mais popular ainda e a Lisa, ela é mais especializada na dança, então a gente pode esperar uma coisa mais, menos vocal, mas uma coisa mais rap, uma coisa bem dança, bem, bem, ela é dançarina, a gente sabe que, ela tem um canal no YouTube, e eu acho que provavelmente ela irá lançar o solo dela lá, acho que a empresa não vai coisar tanto assim, eu acho que tipo assim, a Lisa além de ser famosa, é uma mulher muito boa, muito determinada, ela sabe dançar, ela tem um vocal ótimo, ela sabe fazer o rap maravilhoso. Mas tipo gente, pensa comigo, uh, cada um no grupo tem uma posição. É, a Rosella sabe cantar muito bem, a Dissu canta muito bem, a Lisa canta muito bem, a Jane canta, canta muito bem Só que gente, a gente não pode esquecer que a Lisa gosta muito de dançar e muito de fazer rap A gente percebe que a, a evolução dela de raps desde o debut até agora E tipo assim, eu penso que em Bubayá é, era o começo de um rap é, leve E agora tá ficando um rap pesado e difícil Pra fazer um cover, sabe? Tem muitas pessoas que fazem cover é, da música da Lisa Que é aquela parte de Pretty Savage, Love Sick Girls Que é muito difícil e principalmente Ice Cream, que é um dos raps mais complicados que eu já vi então, na minha vida do Blackpink E tipo assim, gente, o próximo solo que vai ser, vai ser o da Lisa logicamente Ou o da Jisoo, que eu não me lembro. Mas, a minhas expectativas do solo da, da Lisa tá sendo bem baixas Porque tipo assim, muitas pessoas esperam que ela cante é, eu não espero que ela cante Porque a Elisa gosta mais de dançar Eu não tô na vida dela pra saber se ela sabe dançar ou cantar Mas eu como fã Sinto que ela irá fazer uma coisa mais Tipo dança, sabe? Como performar no Mama, fazer um vídeo no canal dela E se ela quiser fazer solo, né pessoal? Porque isso depende muito de, das pessoas Que estão envolvidas, da empresa é, do, Das pessoas que fazem a música Dela, dos dançarinos E é uma coisa que a gente tem que ter paciência A gente não pode ficar Obrigando a YG a fazer isso Porque quem sabe que a YG não faz Então eles, parece que tipo assim A gente manda mensagem pra eles tipo Valoriza o Blackpink, faz pro Blackpink E parece que eles, tá, rasga E não vão ligar pra isso E tipo assim, gente, é, muitos fãs criticam a Lisa Falando que ela é magra e tal, coisa que Que ela devia ter um solo E tipo assim, ela já tem vários solos na vida dela Por exemplo, no canal dela ela faz vídeos solos Não solos assim Ela faz vídeo solo dançando Sem as garotas atrás Ela dançou cenorita, gente, é, naquela apresentação que ela fez, gente, então, tipo assim, ela faz apresentações dela, solos dela e, tipo, a gente tem que ter paciência, gente, se a YG quiser dançar, se ela quiser lançar, isso vai ser uma coisa dela, a gente tem que aceitar Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo, eu sei que eu me enrolei um pouco, mas quando eu falo da Lisa, eu começo a me arrebiar todo porque a Lisa sempre causa isso em mim, sei lá, o que eu tenho que falar sobre ela mas ela é uma pessoa muito boa, muito boa mesmo. E ela merece o tão merecido solo da carreira de idol. Então, segue-me nas redes sociais, o Once Perdido. E vai na minha descrição também, que é muito importante. que tá lá o nosso canal parceiro, Vitor Nunes. Então, Hanyo <tod> Haseyo.